Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Uma fala bem importante agora é por que eu não mudo? Porque é, eu tento buscar a mudança e ela não acontece. Né? Observem que eu, esses livros que estão aqui atrás, a maioria deles eu li, foram poucos que não li, alguns eu li até mais do que uma vez, e alguns eu uso muito como consulta, e vou lá e pesquiso. Bem, o que tem a ver isso com a mudança? É porque eu leio um livro aqui, como ficar rico em 15 dias, como ficar rico em uma semana, como ficar rico em um mês, como relacionar com as pessoas, como, como, como, como, e aí vai. E não acontece. Por que não acontece? Porque dentro da nossa máquina, esse livro que eu estou lendo não é próprio para a minha máquina. O que eu quero dizer é assim. Existem nove tipos de seres humanos, nove não, me perdoe, existem 27 ao todo. São nove importantes, né? não importantes, todos são importantes, mas tem nove, e depois cada um tem uma subdivisão. É como, por exemplo, se eu tivesse uma Kombi, daí tem Kombi Standard, Kombi de Luxo, Kombi pickup. É... Eu compro um Vectra, Vectra Hatch, Vectra Stardam e Esportivo. Então, Cada um destes modelos de carro tem um subtipo, que é o mesmo carro, mas adaptado para outra situação. A mesma coisa acontece com o ser humano. Não existe um número, né? existe um padrão, e esse padrão se divide em outras três. Mas, por exemplo, as pessoas que são ricas, que, né, que se tornaram ricas ou que são ricas, elas têm dentro dela a facilidade para ficarem ricas. O meu padrão, por exemplo, tem um padrão que é gasto dinheiro, o dinheiro. Né? É um, ele é muito criativo, muito inventivo e gasta o dinheiro. Então, aquele livro que eu leio sobre ganhar dinheiro não serve para o Afonso, que é o livro de gastar. Bem, mas e daí? E se eu quero ficar rico? É uma coisa boa? É. Né? Ter posse, estar bem de vida é um bom negócio. Né? mas não está em mim, eu consigo ser feliz sem ter o dinheiro. O outro precisa de dinheiro e ele consegue ter dinheiro sem precisar ser tão torrador, e aí vai. Então essas são as diferenças. Né? Às vezes eu quero ser algo que eu nunca vou ser. Pode mudar? Pode mudar. Então eu posso vir a ser aquilo que eu quero, que é o que nós trabalhamos aqui na academia. Mas para que você faça essa mudança, existe um método, existe um processo, não é só o desejar, né? eu quero, eu, eu preciso, ah, eu preciso emagrecer, ah, tá cheio de gente que precisa emagrecer e não emagrece, tá cheio de gente que precisa parar de fumar e não, não para, e aí vai, então querer é o primeiro passo, mas existem coisas que não são do meu tipo de pessoa, não é minha personalidade, por exemplo, eu não gosto não eu não gosto mais, eu não gostava de fazer coisas repetitivas. Hoje, se eu quiser, eu faço, porque eu trabalhei em mim isso. Mas cada um de nós está programado para ser de uma certa maneira. Portanto, o livro que você ler, pode ser que só vá criar em você ainda mais dores, porque você vai querer ser aquilo e não vai conseguir. É, entende? Então, eu vi uma pessoa que foi num curandeiro, e essa pessoa chegou lá e o curandeiro fez lá uma mandinga, não sei o que mais, e essa pessoa saiu dela curada. Só que quando ela chegou em casa, ela estava com o pé, isso é um fato verídico, tá? estou invertendo aqui os papéis. Ela chegou em casa, e aí, ela tinha calcanho, e ela bateu lá na, na, na casa do curandeiro, bateu o pé no chão, eu curei, eu curei, eu curei. Quando ela chegou em casa, estava com os pés totalmente detonados, teve que fazer cirurgia, uma porção de coisas assim, tá? E aí o que, que a pessoa diz? Oh, você não conseguiu porque você não tinha fé. A mesma coisa acontece se eu começar a ler um livro e não conseguir praticar aquilo que está escrito lá, eu vou me sentir mal. Eu vou dizer assim, cara, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não consigo fazer isso aqui. É porque você não está programado para fazer aquilo. Então... Você, para você evoluir, para que você possa ser quem você quer ser, uma das coisas que é a mais importante, você tem que conhecer você para o que a tua máquina, o teu corpo, mente e alma foi programado para ser. Isso vem lá da infância. Ah, então, como é que você é? Como é que você vai fazer? E aí sim você vai saber quais livros você deve ler ou não. Quais livros vão ser fáceis ou não. Porque aquele livro que vai falar sobre as coisas que você já faz, você não precisa ler. E aquele que você lê, que você gostaria de ter, você não consegue fazer. Então você vai precisar de uma orientação para que isso mude. Você vai ter que entrar num processo, num método, método acho, né, que faça com que você consiga fazer essa transformação que você deseja. Sem isso, não existem possibilidades. E o problema é que o tempo vai comendo, né? Nós estamos cada vez ficando mais vividos, então... O é, nosso tempo da frente já vai diminuindo, e às vezes se você não cuidar, você vai passar por esta vida sem ter feito aquilo que realmente você queria e fez aquilo que você foi programado lá na infância. É, busque ajuda, busque apoio, procure alguém que entenda dessa método de, de, de mudança e saiba que esse método, essa mudança que você deseja, pode ser que seja conseguido em seis meses, pode ser que seja conseguido em dois anos, cinco anos ou dez anos. Eu tive algumas mudanças em mim que eu levei basicamente quase 10 anos para fazer essa mudança. Mas ela veio, porque eu comecei um dia. 10 anos atrás eu comecei. O Dura, se eu tivesse começado agora, seria só daqui 10 anos. Ah, já teria um pouquinho mais com barba branca. Né? Entende, pessoal? Então, assim, ó, comece a buscar. Descobrir quem você é, como você funciona, para saber que livro você vai ler, para você saber o que você tem que consertar em você. Um grande abraço, tudo de bom para vocês, muitas felicidades e sejam felizes. Tchau!